Na barriga e só que empedrou. Não saía de jeito nenhum. Não saía, não saía, não saía. Não saía. É que nem o Vitor Salvo falou outro dia aqui que tem que tirar a camisa. Pra... <risos> tira a camisa, tira a camisa. <risos> tira a camisa. Mas eu, não, aquele suador, aquele suador me sentindo mal, mal, mal. Caralho, e o negócio, sabe irmão. quando tu vai, fica que nem um babuína assim, o negócio começa a. <risos> Olha as história que o Vanderlei manda. Puta também, que né? vai, me quebrou, me quebrou. Fica igual o babu. Fica Ficou, coisa. não, ficou o um negócio. que ele ah, trancou, ah, acho que ele tava meio de lado, assim, não saía, velho. Não saía, tava meio de lado, saindo meio de lado. <risos> Mas eu tô falando a verdade, Meu tem que falar Deus a verdade, Deus não é verdade? Aí, eu pedi uma história. E aí não, aí. é, daí quando eu vi, e o pai, eu, eu assisti no mal, e quando eu vi, tu não vai acreditar. Tô tentando, tentando, e eu vou ver como é que vai ser, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, né? Passar esse negócio que tava me sentindo muito mal, assim, de suar frio. Caralho, Mas assim, irmão. pingava o suor, pingava em um frio. e o frio tava acontecendo frio mesmo, tava uhum. inverno. Uhum. E eu pingava de suor, assim, pingava. No banheiro em Milão. Não, é em Milão, imagina, era o aeroporto. Imagina, no aeroporto. E aí quando eu vi, eu tive que chamar no gancho, né? Tive que chamar no D. Puta, <risos> bola, tu não tem não. Que vergonha, velho, que Cara, merda. Ela cagou a madeira, né? <risos> Aí eu dei aquela dei aquela, mas não, não chamei lá. Aquela de cantinho assim, sim, sabe? Sim, pra, sim. pra cortar, que eu achava a impressão que tava assim de lado mesmo, tava assim de lado, <risos> Eu tinha que cortar ele Resumindo, ele... vamos resumir você que Imagina é é mesmo Imagina o tolete. <risos> então, resumindo. Não, não, daí conseguia, deu uma, deu uma aliviada, mas não foi tudo, né? Deu uma aliviadinha. E aí, aquele imagina, tem que lavar a mão, né? Tem que lavar a mão, lavava a mão e nada, de o cheiro, nada, nada, lavava a mão, pô, tirar o anel aqui, pum, deixei o anel, esqueci na o anel. Esqueci o anel na pia. Alienação. E pra contar pra mulher depois que foi essa história. Mas imagina, não tem como. Não Quem, tem vai... como ela Quem vai acreditar tem. nisso, entendeu? Não tem. Eu, eu nem sei se eu, até se hoje ela muda, acredita. Aí é, se perdeu mesmo. Perdi o anel, claro. Perdi, um, perdi o anel, não o outro, né? É, cara, esqueceu. Assim, pessoal, tá, pessoal, pessoal da internet maldito, eles vão pegar você falando perdi o anel e é, vai virar aquelas é. coisas. Perdi o anel, é uma é, boa. Perdi é é é o anel, foi vai virar foda. Virar essas Obrigado, Vandita. É gente um boa demais. Gostei muito dessa história. Agora me conta uma coisa. Porto Alegre, quando você não era casado ainda. Você é. frequentava muito Gruta Azul, Prostíbulo um dos mais famosos do Brasil. O Bola já foi. Nós vamos gravar lá, não fomos? Não, a gente gravou do lado. Do lado, Infelizmente, verdade. Não tinha cara não tinha casamento da casa, bolinha. Foi num lugar é. que era horrível. Que era um, a um gravou os é. caras é. lá pra gravar com a bolinha. E aí os caras falavam, ah, o Gruta Azul é aqui do lado. Eu falava, bola, eu sempre. Não tinha internet. Verdade, verdade. Instagram. Eu sempre ouvi falar desse lugar, só que a gente tava gravando, bicho. Não dava. Aí dava. foi bom não? Ah, não deu pra fazer nada. Não, não deu pra fazer nada. Mas você frequentou. Eu vou te falar dos nossos. Porque assim também. Eu tenho uma amiga em Porto Alegre que ela me mandou um negócio aqui falando que você ficou conhecido por porque o vai cavalo tá bom isso aí é outra história é outra história é outra mas, história. mas, mas o ela gruto, falou eu... por que, que... Eu não é no gruto porque eu tava sempre na praça tirando a cola sim. <risos> então <risos> então não tinha eu não tinha na, a você condição ir não de não amigo tinha por causa de... eu não tinha condição eu era no, era mais na época da praça era no talento né Eu sempre tinha assim ó, ou talento ou paper View. qual As que tu gosta mais é. entendeu As é craqueira. o View, né participou